Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo aqui, aprenda como liberar, tá? Ativar alguém dentro do sistema MoneyRite, alguém que fez a doação para você e você vai agora liberar ela no nível que ela está entrando, né? Doando para você e subindo de nível, tá? Aqui é o Miséo BM. Seja bem-vindo ao nosso canal. Então, nesse tutorial, você vai aprender a liberar. Então, você está aqui dentro do seu uh, uh, escritório virtual. Clica aqui nessa flechinha para atualizar, para ver se aparece aqui algum campo para liberação da pessoa. Esse é o usuário, o WhatsApp dela e também o e-mail. Você clica em comprovar, comprovante, tá? Você vai ver o comprovante, rola até lá embaixo e clica em aprovar. Observa o comprovante, vê se caiu na sua conta, entra em contato com a pessoa se precisar e aprova ela. Pronto! Tá? E aqui já consta, eu vou dar uma outra atualizada aqui à esquerda aqui em cima e já vai constar aqui no meu back office que eu já recebi duas doações de 40, ok? Então é muito importante, depois dar um, faz um tour aqui dentro do seu back office, veja os seus uplines, veja os seus downlines, veja os seus indicados diretos, tá bom? Então esse é um vídeo tutorial rápido para como liberar as pessoas assim que elas fizeram a doação para você. Fique de olho no nosso canal, os outros vídeos, tutoriais, como funciona esse projeto, tá? É, observe aqui no final desse vídeo também, já indicando ao ah, vídeo de como fazer para participar desse projeto e vou ficando por aqui. Um grande abraço, dá um like, se inscreva no canal, aperta no sininho para saber as informações adicionais sobre a, a nosso canal e as oportunidades até a próxima